Uhum. É. é dessa forma, tranquilo, com calma, explicando, gesticulando, com calma. Não vai aparecer aqueles bonecos de posto de gasolina, não, que fica... né? <risos> Olá, pessoal, bem-vindos à unidade 7. Esse é o tema 39, apresentando uma pesquisa, oratória. Oratória é a arte de falar em público, a, é, o jeito que você fala, né? E quando a gente fala, a gente geralmente gesticula, ou fica muito nervoso, ou fica se tremendo, tem que ter muita calma. Então, como é que eu tenho que ter oratória para apresentar o meu trabalho? Primeiro, eu tenho que saber o que eu botei no slide, o que eu coloquei no slide, o que eu escrevi no slide. Eu tenho que dominar o conteúdo. Como eu faço isso? Primeiro, eu desenvolvo o slide bem feito, passa pela mão do professor. Ou desenvolvo o poster e passa pela mão do professor. né? Ou do bibliotecário. Eles vão ler, tá tudo ok? Tá. Você vai apresentar para você. Pega uma câmera, como tem minha câmera aqui, né? Grava e você se grava apresentando. Olá, eu sou o professor Matheus. Meu trabalho é sobre letramento formacional. O objetivo da minha pesquisa é desenvolver, né? O empoderamento formacional dos discentes. Pronto. E você vai explicando com muita calma. Primeiro, quando você estiver apresentando um trabalho, eu no caso estou fazendo uma filmagem estática. Então, né? Como é filmagem, eu estou. Nenhum set de filmagem, então eu estou aqui estático. Mas se for num trabalho, eu vou estar me movimentando, andando para um lado, para o outro, não correndo feito desesperado, com calma, gesticulando, né? Lembro do pessoal quando vai para a missa, o padre, o pastor, né? Eles geralmente falam, olhando para o público, tá? Não vou ficar só para o Olha, minha pesquisa foi então, assim, não? Tem alguém querendo saber o, o seu trabalho, sobre o seu trabalho. Tem, querendo, tem Alguém querendo saber sobre os resultados do seu trabalho. Alguém está na expectativa. Então, alguém está falando com você, você olha. Né? Você também não vai ficar parado em uma pessoa. Você vai passar a olhar para as pessoas, conversar, apresentar o trabalho, dizer que está tudo bem, tá ok? Em relação é, ao movimento dos slides, você tem que interagir. Você não vai parar em um slide e morrer ali, botar três, quatro slides e morrer no slide e passar quase 15 minutos falando daquele slide. Não. Você vai passando os slides, interagindo com ele, olha, o próximo slide é o objetivo geral, aí passa. O objetivo geral serve para fazer isso e vai explicando o slide. Depois né, o, do contato visual, é, você tem que manter aquela fisionomia tranquila. Se você tiver afobado, agoniado, calma. Toma um chazinho de camomila, relaxe, ó. Inspira e não pira, tá certo? Inspira e não pira na hora. Tenha calma, tá? Tem pessoas que apresentam para 5, 6 pessoas e estão nervosos. Tem gente que apresenta para 1.000, mil, 2.000 mil pessoas e está muito tranquilo em cima de um palco. Então, depende de cada um. Mas, se você for apresentar uma divulgação científica, tenha calma. Ninguém está ali para arrancar sua cabeça. Pelo contrário, as pessoas que estão ali avaliando o seu trabalho, estão para contribuir para melhorar o seu trabalho. Você acha que na minha banca de qualificação e na minha banca de mestrado, é... Também fica assim, deixa eu ver se pulso. Calma, não desmai, não. Ele tá nervoso, tá vendo aí? Baixou a mão. Você acha que na banca eu não fiquei nervoso não? Nas bancas a gente fica nervoso, é normal. Eu já fiz faculdade de letras, de arte, de design... De comunicação social, estou fazendo meu mestrado, já fiz várias pós. Em todos eles, eu apresentei trabalho de conclusão. Eu tive que apresentar um trabalho para o público. Você acha que eu não fiquei nervoso, não? Eu apresentei trabalho no Enancibe o ano passado, no ERECIM. O Enancibe é Encontro Nacional de Ciência da Informação. É, o ERECIM, o Encontro Regional de Ciência da Informação. E mesmo online, com a câmera, a gente fica nervoso. Eu estou aqui com vocês, estou um pouco nervoso. É claro, que eu estou gravando. Porém, né? A gente tem que relaxar e tentar fluir. Ou você acha que essa gravação é a primeira que eu faço de cara. Não, eu paro, gravo, apago. Paro, gravo, apago até chegar numa gravação tranquila. Então, se eu estou nessa gravação, é porque nesse momento eu consegui nessa gravação mais tranquila. E treinar a apresentação. Né? Antes de eu gravar aqui, eu treinei, eu peguei o meu material, eu li, eu reli, eu apresentei, apaguei, não gostei, gravei de novo... Né? essas apresentações que eu estou fazendo para vocês, a gente está gravando desde o dia 21 de abril deste ano. Então, ó, abril, maio, junho, julho, agosto. A gente ainda está gravando e editando, porque a gravação fica um pouco ruim, às vezes a interferência é fora, é um barulho, é uma chuva, e tem toda essa problemática né, que acaba interferindo. Agora mesmo está chovendo, né? e aí depois eu vou ter que arrumar o um microfone para não sair o som de chuva, senão fica aquele som estourado. Então, tudo isso vai desconcentrando, é uma porta, às vezes é uma, uma lâmpada que apaga, a internet que cai, é uma conexão e a gente fica assim, fica apavorado. Mas tem que ter calma para apresentar e não ficar tão nervoso assim. Estava com a mão já me apresentando e aí quase está desmaiando aqui, coitado. Mas tenham calma que sempre dá certo. Os professores que forem avaliar seu trabalho estão para contribuir, para somar. A gente só quer somar para que você evolua enquanto pesquisador júnior, né? enquanto jovem pesquisador né, que está entrando nesse mundo da ciência. Então seja muito bem-vindo. E agora a gente, lamentavelmente, vai para o último tema, o tema 40. Mas para isso, treine sua apresentação e depois eu quero saber como foi, tá certo? Enquanto isso, eu vou acalmar ele que ele está muito nervoso. Até mais, tchau. Menino, deixa ele de ficar nervoso. <risos>